Pessoal, estou uh, aqui de volta com umas caixas novas. Ora então, primeiro que tudo tenho aqui uma caixa especial, uh, mais ou menos. Uh, esta caixa é mesmo fixe. não sei se conseguem ver bem. Collab é da Supremo com o Nike. Provavelmente muitos de vocês já sabem o que é que vem. Sinceramente, ao vivo, acho que é mais fixe do que nas fotos. Com o brilho, não sei se conseguem ver, vai é muito fixe. <risos> Pá, nunca tinha apanhado nada da Supreme. Confesso que, em termos de qualidade, se calhar esperava mais. Uh, se calhar sou estúpido a dizer isto, mas é yeah, tipo para o hype que a cena tem se calhar esperava mais qualidade não que, que sejam más mas... o um gajo sabe os valores que o das cenas da Supreme muitas vezes atinge não é? e se, se um artigo pá, tem uma qualidade apenas normal em relação a, ao que costuma sair sem ser colegas tipo, tipo... porque no fundo isto é Nike não é? são umas Air Max da Nike e a qualidade basicamente é a mesma das Armex da, da Nike e eu estava à espera que a cena da Supreme fosse se calhar um bocado mais forte mas pronto, se calhar sou, sou eu que tenho essas expectativas para hoje Como eu disse, caixas e não caixa uh, vamos à segunda embalagem que aqui temos hoje se calhar para muitos isto não vai ter grande impacto e até porque não é Nada assim bom, exclusivo. Uh, mas pronto, são umas... umas Nike Air Flight 89 uh, uh, Não é um par muito comum de, de encontrar, tipo, eu tenho, tenho andado à procura e é um bocado difícil de, de encontrar. Uh, sei que o par em si não é nada de extraordinário mas, mas eu curti bastante, até porque eu Gosto muito deste modelo e... e não pude deixar passar. Acabei por apanhar uma promoção, uma escova de. Não se consegue ver, acho Uma escova de Jason Mark, que estava a 50% de desconto Não que isto interesse muito, mas uns pulsos elásticos da Jordan. Uh, e agora estou a reparar que eles enviaram-me também uns autoclantes do DJ Khaled. Uh, não sei se se consegue ver, muito fixe. Mas é, o do Meio está engraçado porque é ele na passadeira. Em vista ele ser um gajo, assim ser é um bocado fete. É fixe. Depois temos aqui um autoclante da Easy que é o Kanye West, tenta assaltar por cima do Michael Jordan algo que a gente sabe que é um bocado estúpido uh, para a maioria, pronto, há pessoas que defendem que ele já já assaltou mas a gente daqui a 10 anos fala quando as Yeezy nem sequer já foram usadas e uh, depois mandaram-me também não conheço esta marca, se calhar sou um bocado estúpido por isso mas a uh, Park Authority e e outras da Creme, que supostamente acho que é o Kenny West até não sei bem desconheço isto Bem fora isso, enviaram-me também umas gomas fixes Obrigadão pelas gomas Eu não me lembro bem do nome de onde mandei vir isto É isso Espero que tenham curtido duas embalagens para variar um bocado e para compensar um gajo também ultimamente ultimamente já há bastante que me faço vídeos Portanto, pronto, ficamos com estes dois packs, espero que tenham curtido, eu curti bastante, acho que vou curtir mais quando começar a rocar estes pares. Vá, fiquem bem e vamos no próximo vídeo.